está acontecendo neste momento bom dia Rodrigo não entendi o que você falou vou falar do amigo então ó. que além dessa pessoa ser feia ela ainda perde muito tempo na internet é direto é direto Rodrigo Duarte opa olha tô vendo inscrito aqui aí sim é. América. A É de Surpresa, ah. Essa foi a melhor parte da. Ó, é, é. ah, pessoal, tá. Hashtag ah. Rodrigo Duarte Humor, né? Então é mais fácil de me achar nas redes sociais. Você vai me achar no Instagram, Facebook, TikTok, é RedTube, OnlyFans e também na Twitch. Com com com com Sigo, com o do Rodrigo e Light de tá bom?